E aí é de novo, a gente está vindo com Bloodstain, Curse of the Moon 2, jogo de plataforma para PC, Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4 A gente vai fazer a última parte, né? são as duas, auras, as duas últimas áreas, os dois últimos chefes e vamos ver o primeiro final do capítulo 1, que a gente está fazendo gameplay e Vamos lá A gente está jogando no modo veterano que é igual os jogos antigamente, né? Quando você toma banho você tem um knockback, ou seja, remessado para trás e cai de plataformas e tudo mais. Tudo bem, M Muted Cry. E a gente está com os quatro personagens. A gente tem a um abusado do cachorrinho. O meio esquisito que eu falei. Mas é que a gente tem utilizado muito o cachorrinho Eu acho que os personagens melhores, ainda mais com de plataforma É fácil de manobrar e difícil de cair Então quando perde ele é uma derrota muito grande Vamos sempre quebrando os lustres, as lamparinas muito bom Aqui a gente vai pegando itens E com esses itens A gente vai Ganhando mais e mais vidas Aqui tem um item que melhora o personagem Se não me engano vai fazer assim Vamos tentar fazer de novo fazer uns truques aí com os personagens Então você por exemplo pular para frente e sair dando moonwalk e voador Depois você vai aprendendo e facilita a exploração Eu acho que é possível chegar pro outro lado. Uh, erramos feio. Não consegue, não consegue. Vamos fazer o seguinte. Vamos perder o pistoleiro aqui. Agora a gente sobe. E vai estar tudo aqui de volta. E a gente tenta fazer. Isso, e deu tudo certo. A parte de baixo é muito difícil, mil vezes melhor, vir aqui por cima, aqui na dúvida sempre usa o recurso do do menininho, ali a gente não vai alcançar com certeza. Sempre na dúvida, usa o recurso da invulnerabilidade. É complicado essas áreas, bem complicado. Aqui a gente tem um momento onde não vamos conseguir passar ali, onde tem esse robôzão. É muito mais pra frente no jogo, quando a gente reprisa os episódios. E aqui, ainda bem que já tem o nosso save. Esses robôs soltam foguinho, só... diferenciar sem muito... ...muito problema. As chamas. Tranquilo. Mais uma hora Tranquilo aí com sucesso. Acho que a gente vai tentar fazer um truque. Nossa, que burrice. A gente precisa. <risos> tentar com a Dominique Deu certo Bom... Deu certo, tá valendo A gente pega isso aqui com a Dominique e consegue fazer com que aliados renasçam Complicadíssimo é mais um momento que não podemos falhar. Não pode economizar magia. É sempre prudente usar magia do que economizar em momentos mais mais difíceis. Que não vai ser possível derrotar aquela tartaruga. Mais um save com sucesso. Que é uma parte meio enjoada. Né? É disso que eu estou falando. Vamos a Dominique renasceu o pistoleiro e o cachorrinho, dessa vez a gente não vai ficar economizando, vamos usar todos os recursos Pega duas malinhas que vai ajudar a gerar uma vida futura. Tudo vai bem, mais ou menos. Aproximadamente. Uh! Passou perto. O ideal é chegar aqui com bastante vida e também com um pistoleiro conseguir subir essas áreas sem muita dificuldade A gente já tem o suficiente para pegar mais uma vida, então não precisa se preocupar mais com malinhas As vidas dos personagens estão, estão bem Estão de acordo. Aqui só esse menininho mesmo que tem que estar com o HP cheio que a gente já vai pro o chefe. É bem enjoado, vou tentar mostrar mais ou menos como faz. Mas basicamente é assim, quando ela levanta as duas mãos, você pode ficar no meio, quando ela levanta a mão direita, você pode ficar do lado esquerdo Lado esquerdo, lado direito E as duas para baixo você tem que ficar na plataforma mais alta okay. E aí ela sempre vai pular pro lado que você estiver Que a gente já pode vir para cá, não indo super bem, pode ficar do lado deste lado. só um tiro feito de primeira vamos bem vamos muito bem a área dá muito mais trabalho do que esta menina agora a gente tem que ficar quietinho aqui que ela vai ainda dar uma dar um ataque né os últimos chefes têm sempre atacado a gente depois de derrotados deu tudo certo a gente conseguiu desviar já vamos para última área com uma vida a mais bom hein Mas é isso, a gente acabou nem mostrando os ataques dela. O ataque amarelo te segue, o verde esparrama assim, o rosa esparrama girando. A gente vai tentar fazer algo mais audacioso. Só tem esse inferno que fica seguindo a gente. Não, não é muito preocupante, é menos preocupante do que parece. Só bater algumas vezes que o negócio recua. é uma coisa de outro mundo, não é tanta pressão quanto aparenta fazer. Vou aqui para dominique a magia. Magia da cura né, se tiver espaço usa, ela gasta 6, mas é um sucesso. Não precisa se intimidar com isso não, viu? Nem sofrer nenhuma pressão. Voltou a essa área. A gente não deve desperdiçar o cachorrinho de jeito nenhum. A gente manda eles para trás. vamos tentar... Agora foi, <risos> cortamos um atalho aí para a Dominique Bom Jimmy, afaste Vamos tentar fazer o seguinte Vai dar ruim, melhor a gente ir para baixo mesmo <risos> Não tem problema Não tem problema Vai farmando um pouquinho de São muitos inimigos na tela Ter um controle sobre o que está fazendo, que a gente não tem Foi bem, foi bem, não foi muito ruim, a gente só perdeu os zanguetos. Não chega a ser um problema, que a gente já vai salvar aqui, depois a gente pode dar um retry. Um retry? Não sei como fala não, viu? Parece meio traumático uh! Vamos usar os recursos que a gente tem uh, Muito quase Está nossa situação muito delicada, mas deu tudo certo, tudo deu muito certo. Hum, que burrice que a gente fez. Nunca pode trocar as habilidades desta menina. que a gente trocou né, não deu certo, mas não tem como chegar ali Tando e aqui não parece bom. Vamos. Uff, uh, ainda é uh, bem que é de Talvez seja o momento de usar este recurso Definitivamente é o momento de usar esse recurso Feito Vamos tentar recuperar nosso negócio de HP foi hum. simplesmente ignorar e continuar em frente. Que eu sei que tem um save, isso que importa. Não parte difícil mais. Só. So. Não é muita poção, mas é o que foi é possível. conseguimos na sofrência. Bom, é o chefe? Não. Antes do último chefe tem esta área onde a gente pode, bom, cair. Você cai e consegue farmar aqui uma vida. Também tem esta, esta questão que a gente não vai mexer. Mas se precisar voltar com a Dominique ali um sucesso. Tem tudo de uma área aqui antes de chegar nele. Já é recupera as vidas que a gente perdeu para a bola de, formi, de, de moscas, vespas. E agora a gente vai ver isso aqui muitas vezes. Tomara que não, mas provavelmente sim. Nos portais que ele abre Vamos tentar se afastar ao máximo Não deu muito certo, mas não tem problema Porque a gente vai sempre... Três caveiras Feito a gente podia não ter feito isso, não ter gasto essa, essa poção, mas tá bom. Agora que vem a parte difícil. Segunda fase dele, que é bem legal, bem legal. Eu precisar usar bastante pistoleiro. Vou pegar o HP dele devagarinho. Tem que ficar de olho por onde ele vai começar o ataque. Lado esquerdo. Ele já vai para uma próxima fase, mais terrível, provavelmente. Não deu muito certo. Se eu não me engano ele vai mandar um... uma lança. Hum, ó. Bem bom, né? Aqui, ó. Como já tá no finalzinho... Já pode ir pra cima. Encerra. Eu não sei se tem uma terceira fase, nem me lembro. É bem mais fácil do que eu imaginei que fosse que seria, né? Aí acontece isso aí, já é o começo final. <risos> é uma mão do limbo, hein? E a Dominique se sacrifica por nós. aí o primeiro final de Bloodstained, Curse of the Moon 2 Tem algum diálogo diá sobre os Zanguetsu né? Você estava tá em um estado de choque, não podem acreditar no que aconteceu com a Dominique Que se sacrificou ela era a única que se importava Bom baita de um testão aí, né? <risos> Mas o que importa é que continua no episódio 2, esse jogo tem 3 episódios, mas isso se conta como um final já, tá vendo, tá até o... os créditos A gente pretende fazer acho que só esse mesmo, porque os outros são meio repetitivo, são as mesmas áreas com a inclusão de uma dif... diferente no final, um chefe diferente ou uma área a mais assim pessoal, vocês gostaram de Bloodstained Curse of the Moon 2, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. É, até o próximo vídeo, ó. Viva a mensagem.